Fala aí, beleza? Nesse vídeo eu vou evitar que você perca o seu dinheiro comprando o Mutuba falsificado. Mas antes, deixa seu like. Isso faz com que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas que também precisam saber dessas informações. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todos, beleza? Então, pessoal, devido ao grande sucesso do produto, muitas empresas clandestinas estão falsificando o produto. Por isso, é muito importante que você assista o vídeo do início ao fim para você não perder nenhuma informação que eu vou te passar aqui, beleza? Para quem não sabe, o produto funciona assim, ele é excelente e com resultados reais não à toa empresas clandestinas estão falsificando e enganando muita gente com produtos que se não fizer mal à sua saúde não vai te trazer benefício algum não vai funcionar porque não tem os ingredientes secretos que no original tem e podem até prejudicar a sua saúde como falei eu vou evitar que você perca seu dinheiro e como eu vou fazer isso? Simples, te passando informações corretas e seguras Para você que quer conhecer ou comprar esse produto Compre com segurança e com garantia Então jamais comprem em sites como Mercado Livre, OLX e muito menos Marketplace Esse produto não está à venda nesses sites Tomem muito cuidado. Onde você vai comprar? Só compre pelo site oficial do fabricante. Site esse que estarei deixando para vocês aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Só lá você terá garantia de 30 dias. Você vai usar o produto por 30 dias e se não tiver nenhum resultado durante esse tempo, a empresa devolve todo o seu dinheiro. Beleza? Esse vídeo foi rapidinho, só para deixar esse alerta, essa informação que tenho certeza que vai te ajudar a não ser enganado como eu quase fui. Por isso fiz esse vídeo para tentar ajudar o máximo de pessoas que têm interesse em acabar com esse problema vergonhoso e que nos traz tantos constrangimentos. Forte abraço para todos aí!